Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN Responde! É. É. Obrigado. Obrigado, O homem não acerta o charme, mas hype o PEN Responde! Extremamente é. especial, a gente tá aqui com a BMW e hoje a gente vai... A gente não vai ficar dando voltinhas naquele parque que a gente sempre fica, a gente vai para um lugar super especial que a BMW tá nos proporcionando uma experiência que eles não sabem ainda qual vai ser. Então, descobre com a gente e com eles aí nesse vídeo. Nossa primeira pergunta de hoje, eu fui instruído a tentar gerar farpas, então a primeira pergunta é se a loud faz muito volume no bolso de vocês. Deixa eu ver, Ó, <risos> então. tá minha carteira, minha chave, minha máscara. Tem um L aí? E a Laud aqui, que. aqui? <risos> <Que não> é <risos> então <a Laud? risos> Só que a Laude a Laud não aparece porque é muito pequena, aí não dá pra mostrar na câmera. Não faz tanto volume assim não. Muito bom. Wiser, in the first games of the best of five against Loud, you didn't have great performances. I disagree with this question. What, what motivated you to come back and stomp the little Loud in the last game? Little Loud. Little Loud. What yeah. motivated me? I, I don't know. Same as always. Does Jero say kind words to you? Ah, uh, não really. <risos> Se a gente jogar contra a Nila hoje, vocês sabem o que ela faz? Sim, eu joguei no ah, eu com ela. Ah, eu sei que ela ó. tem a da Diana, Ana lá. Eu joguei no normal game com ela. Eu jumpa. Cara, isso aí. Tem dois jump. Tem muito segredo. O, o range dela não é tão o grande. O range dela, ela estaca dois. Ela pode ter dois E. Ela tem dois E, igual o Pode pular no, no Minion, pode pular. Pula em aliado também? É, muito quebrado isso. O que é dela? Baixa na torre também. O que é whatever. Não, que okay. é Bom, não sabia que a gente na torre. É a única skill que dá dano dela, cara. Como assim, uma arela, uma arela, você o Areve. O Areve, você não precisa saber. O w é logo do Jax, né? Tipo, o pique logo do Jax. É, né? e se ela, se ela atravessar um aliado, acho que passa pra ele. Acho que é só tá perto, não? Só tá perto? Acho que é. É, ela, ela encosta em um aliado, ele tem ganha que por um do W também. E se você der EQ, o Q é certo em é isso, né? Ou não? Tipo, igual... Tipo, tem algum moleque que era assim Família? né? Família? Que é, né? É, tipo isso, né? Acho que é, né? Aí eu não é. sei, mano. Carioca, sua pop mudou muito. Obrigado. Como você fez isso? E o que foi like pegar um champion que foi tão so criticado by seus fãs? A verdade é que minha pop sempre foi aquele jeito, tá ligado? Sempre teve. Sempre, sempre foi boa. boa? Sempre foi boa, só que eu não conseguia mostrar por, algumas, por alguns fatores, tá ligado? Pela botlane, pelo top... Pelo... A pop do Kaká sempre foi desse jeito, se vocês olharem na série, ele teve várias vezes que tinha cinco pessoas na fight e ele não topação. É, não, mas Carioca, é porque... eu preciso dizer que ah, assim, filho. o time lutou melhor que você. Sua, não, luta. mas é porque. É porque. É porque.. É porque... <risos> <risos> você jogou muito bem, mas as Não, lutes... mas... <risos> Tinha algumas que eram boas, por exemplo. Teve uma que eu tei a Thalia e a Yumi junto, tá ligado? Vai perder a fight, né? A gente perdeu a fight. Aí eu parei de voltar os caras, eu pensei, pô, mano. Inclusive, cara... né? Ai, tô o dinheiro. Eu... eu vi o dinheiro fui... eu... tacando tudo no vento. Não, mas eu acho que o meu problema de pop, um, eu tenho que ultar mais da Fog, que é mais difícil do cara de desviar, se eu lutar, tipo, os caras não estiver vendo. Foi o que o Tim fez, eu não tava vendo a watch dele na hora. E eu tenho que lutar os caras mais fácil, tá ligado? Tipo, na fight do Herald, eu lembro que eu tentei ultar o Atlético, <risos> tá ligado? Mas tinha muito cara junto, podia só ter ultado eles. Só que eu quero tal, tipo, a e matar os caras, tá ligado? Então... Você quer a ult perfeita e você acaba é. ficando segurando muito tempo. É, eu quero. Quem, quem quer muito fica sem nada, mano. É, tô E aí eu treinei, eu treinei muito de pop, foi muitos treinos, muita prática. O time me apoiou. o tribo me apoiou bastante a jogar. Jinkedo, Mas... in some games you picked Galio and Swain. Focusing your build and supporting your team, and not in damage. Do you enjoy this playstyle, or do you prefer to hurt your enemy? <risos> gente, desculpa, te interromper, Dinkedo, mas Dinkedo já respondeu tantas vezes que só se importa de ganhar, né? Pode ser que tá fazendo suporte ou fazendo dano. É um chega. homem que joga pela equipe, é um exemplo. O que importa estar tá na final, né? Sair, Dinkedo. Fala aí todo, hein, gente. Mas eu me divirto mais quando eu faço galho full AP, e Swain AP também. Aquela build de Swain não me diverte muito, mas, né? Quando, meu, quando a gente pega a Sony normalmente ela é melhor então Okay how do you guys feel about going to the finals again without going to the lower bracket with every single analyst not believing in you everyone said we would lose podemos fazer um BD? Ah, acho que sim padrão né padrão sério? Esse cara não sabe nada de louco esses são os analistas é isso, brasileiros, é toma então. Não sabe, não sabe de louco. Já soltei não sabe, também. Não sabe, não sabe. Esse são, caso, esses são é. os analistas brasileiros. Ai, então. O Napão só é. falta falar que foi sorte que a gente ganhou. Foi seguro de ganhar. Lizer, você está na câmera. Sério? Espera, espera, não toque, não toque. Eu sei, eu Mas é doido, né? Tá em outra final, mano. Estão felizes? É, tem que ganhar, né? Tá muito feliz, porque se perder aí... Se se Mas foi quase um clima de final, acabou né? O time. Se perder, acabou o time. Verdade, é. verdade. Foi. Mano, eu tava falando pro Demi, mano, a gente nunca usou a Lawyer Bracket, tá ligado? É, essa Lawyer Bracket aí tem que acabar, mano. Pois é. Na moral. Tô, tô gostando dessa Lawyer Bracket aí, eu não. que fez uso, mano. Ok, this is the last question before we get to the special place. How did you feel after the fourth game? Were you calm? Were you nervous? O Carioca tava muito bravo, filho. Eu? Hum. É, o Demi estava insuportável. Eu queria muito Foi? ir embora, mano. Eu tava muito triste. <risos> <risos> <risos> Depois eu ir embora. Depois do quarto jogo eu fiquei suave. Ah, do Depois quarto. Do primeiro, é, sim. do quarto. Ah, quarto. Tá, perdão, perdão. Acho que era o primeiro. Ah, ah mano, eu tava com uma situação muito. O Carioca tava Mas bravo, cara, cara, tava, tá, mano. Ah, o Carioca tava putado. Tá, tava putado. Porque, tipo, eu queria muito fechar a série. Eu fiquei pensando também no jogo da Folha um pouco. Eu não, não, eu tava ventando, então eu fiquei quieto. Eu... Não, porque, tipo, eu dava muito ganho com o outro jogo. Eu queria bater no trigo. Você já duas vezes em 4 mil? Não, esses aviões Eu queria bater no trigo nesse falou, jogo, velho. Tá Mentiroso, Amor. para de mentir. Você falou. Para de mentir. Para de mentir. Não foi assim. Foi quando foi o quando queria tomou o W. Mas, mas porra, puta que, é... que pariu também. Tomou o W da é, Talia que Eu queria o poder W da Thalia, cara. mas você já tinha tomado. Não, o Dinka tinha que defender o Wave ali. Mas ali a gente tinha que inventar né, mano? Porque, não, não, o fato jogo. Chegou a área galuda. Deus, eu fiquei, eu fiquei, o que me deixar tranquilo é que, eu pense, é que eu fiquei pensando, tipo assim, ah, mano, eu podia ter ganhado esse jogo e então ter só ganhar mais um, tá ligado? O é quarto cara, jogo Não não, mano. A gente perdeu. Ah, para. Gente... É que pro psicológico é ruim, né? Vocês estavam com o jogo ganho e vocês é, perderam. E pra é... eles é o contrário, pra é, eles é muito é bom. A é o time que sempre vira o jogo. É, definição de resiliência. É, né? A gente não vai se abalar por causa eu pensei, disso. pensei, mano, jogou melhor que os caras. Todos os jogos. A gente não vai ficar bolado do <risos> fã. Eu me abalei. Eu fiquei abalado. Mas eu fiquei pensando, é será que vocês se abalaram? Bom, Pessoal, chegamos no nosso lugar especial, no ginásio do Ibirapuera, onde vai rolar a final do CBLOL no dia 3 de setembro. Já estaremos lá e a gente vai continuar o Responde. Dentro do ginásio, a gente só não vai poder mostrar muita coisa pra vocês Porque tem que manter o elemento de surpresa pra final, né? Tá feliz, Demi? O Demi está sempre rindo, né? É aqui que o couro vai comer! Pessoal, a gente vai continuar nosso PEN responde aqui no ginásio do Ibirapuera Onde vai acontecer a final no dia 3 como o palco está sendo construído, vocês vão ouvir barulhos de obras, mas tá tudo bem, a gente continua aqui. E a minha primeira pergunta é... Is there going to be a pentakill in the finals as well? Falta carioca, damage. Eu vou dar pentakill. É. De Renata, não dá para dar uma Eu tava torcendo muito naquele primeiro jogo, putz, o Damage vai lutar, Kai, essa casa vai matar todo mundo. Ela tinha quiz. Cacau, o que, que falta pro seu pentakill? Ah, mano, falta um boneco, né, apropriado para dar penta. O Ace deu perda no Academy. Gatos. Jax é boneco de peita? é boneco de Trigo, it's your third final in a row. Tell me the emotion. I love you. Essa pergunta é da Carol Trigo 3. <risos> Quem é a Carol Trigo 3? Minha mãe. Ah, ah legal. Pra final de novo, com certeza. Mas. Dessa vez sai. <risos> Espero que a gente ganhe dessa, né? Vamos ganhar dessa. Do you think this final is going to be different from all the ones you've played before? Vai ser, lógico, que vai ter pro público, mas... What do you guys expect to feel? Like, it's hard to imagine, of course. Have you ever been in a place, like, this big? And can you imagine, like, this will be filled with so many fans? Acho que não dá para saber até chegar, até entrar no, no stage e ver, mas... Até ouvir, mano, ouvir, a gritaria, a gente tentando conversar e não conseguindo, acho que não tem como... Tem como saber, mano, mas... Só tiver essa cadeira aqui já tá doido, tá ligado? Imagina um cheio de... Tô, tô tremendo aqui, é medo. Eu tô achando que Deus não vai aguentar, falando já. Vai ser igual aquele sonho de criança assim, você sente aqui. Você acha que Temos vai sentir a pressão dos fãs? Por certeza. Você vai sentir a pressão? Ah, eu não tá, né? sei. Mas... Mas... Não né? Nunca, né? Pouco, muito pouco. <laughs> I think in the beginning everyone will be nervous, but just in the beginning. Do you think our fans will have a big influence on this important day? Just so you guys know, this will probably be 90% Pain Gaming. Oh, oh my god! 90% Pain, 1% of the team that will play against us and 1% of the other team that will play against us. Oh, the Carioca did math. Primeira é vez. Que... Ele, ficou, ele ficou o caminho inteiro pensando nisso. Describe your fans in one word. Resilience. Paixão. Paixão. Paixão. Paixão. Ai, mano. Ai Paixão. mano Tá roubando. Eu falei primeiro. Paixão. Fanatics, é legal? Totoro é legal. Você pode ser. Você também né? Malucos. Crazy. No bom sentido. No bom sentido. É uma palavra só, fica aberta à interpretação. Pode ser no mau sentido. Não, eu falei no bom sentido. Eu que usei o Kami, mano. O Kami ele tenta.. Eu não sei qual lado ele tá. Lealdade. Loyalty. Lealdade é boa. Dedicados. Grateful. Grateful? They're grateful for our gameplay? To support us. Okay. Also, oh, you're grateful. I'm grateful. Yeah, but what what are they? <laughs> I don't know. Okay, they're pretty. They're pretty. Yeah, they're pretty. <laughs> they're lindo. Okay, last question. This is for everyone and everyone has to answer individually. How does it feel to be at a final at this huge place? How does it feel to be at a final at Ginásio do Ibirapuera? Oh my god! Oh my gosh. That's what I feel. I've played a final. Joguei uma final grande também na, na Cabum, mas era 3K, então e na hora eu já achei que era 10K, quando, você, quando tá cheio de gente é mais Onde legal. foi essa final? Foi no Rio Grande do Sul, eu não lembro o nome do lugar não. Porto Alegre É, foi em Porto Alegre, ah. mas não lembro o nome do... Enfim. É, eu também mas... já estive na final. É, muita gente lá no Rio de Janeiro, eu tava, eu tava assistindo. Tava assistindo então e foi suave, né, você nem é. ficou nervoso. É, fiquei de boa. <risos> Tava aqui, daqui a cara. Eu tava, cara. mano. Tipo, eu tava. Tava lá em cima, foi tipo, amor. E apareci na, no telão, porque mostrou uma minha de tanque. Você apareceu no telão na lista dele. tentei de, de... <risos> de drep matando ele. <risos> Nossa, olha eu, olha eu, olha eu! Ele apare, apareceu no, no telão lá, o <risos> décimo player mais velho do CBLOL. Apareceu lá na tela. Ele. Feliz, tá todo mundo ansioso, animado, emocionado. You're excited, visor. Of course you are. Yeah. Serafine here. <risos> Muito bem, esse foi o nosso Pen Responde edição final. Ah. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente a gente não pode mostrar como é que tá aqui, mas eu tô vendo a Serafine tá andando ali, a Ari tá vindo, subindo no palco, o dragão tá chegando. Estão construindo o Summer's Drift aqui. Torçam por nós, seremos. Campeões, Se tudo der certo, deixe seu like, curta aí que fala o que você achou é do vídeo Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e a gente se vê na final